Salve, salve galera, Samu, No vídeo de hoje vou ensinar vocês aí A como fazer o downgrade aí do GTA Sanchez é, Que é a versão 3.0 dele na Steam, né? É a padrão aí da Steam Ela é muito bugada, dá muita queda de FPS É muito mal otimizado E eu vou ensinar vocês a como fazer o downgrade aí para a versão 1.0 Que é a melhor E que é a que dá pra instalar mods tudo mais então bora lá pro vídeo bem primeiro vocês vão ter que instalar o o, o arquivo rar que eu deixei na descrição depois vocês extraem ele aí pra área de trabalho ou qualquer lugar aí depois vocês clicam aqui no aplicativo que que foi extraído aperta enter espera um momentinho depois vocês clicam sim aí vai abrir essa tela aqui aperta next Next, aí vai procurar a pasta do CGT Ascendance, né? que é essa daqui, não precisa mexer em nada. Vai checar, vai esperar um momentinho, certo, depois é só clicar em Start, aí vai carregar esse aqui, é só esperar. Beleza, acabou de instalar aqui, mudar, fazer o downgrade, né? Aí é só clicar o Next e Exit. Se tiver um barulho de fundo, não liga não, beleza? É, porque, né, aqui em casa tá é muito barulho. E nós estamos aqui por causa do conteúdo, não por causa da qualidade, beleza? Vou até gravar aqui, porque eu estava editando aqui o vídeo, aí eu percebi que eu fiquei 15 minutos gravando uma parte aqui que não fez sentido. Bem, mas para poder entrar no jogo, vocês vêm aqui, é, gerenciar e adicionar atalho tá à área de trabalho Aí pronto, vai funcionar bonitamente o jogo, vai entrar, começar a contar horas aqui do GTA San Andreas. E é isso aí, eu espero ter ajudado aí, e é isso aí, fui. Vamos ver aqui, tá funcionando direitinho, tá gravando bonitinho. Bora ver, tá gravando eu acho. Talvez com a queda de FPS, né, porque eu tô jogando sem placa de vídeo, gravando sem placa de vídeo. Mas é isso aí. Acho que tá funcionando bonitamente, né. Como vocês podem ver, a Elosha da Steam funcionando normalmente. E... Bem, é isso aí. Eu acho que deu pra explicar bem aí como é que funciona, né? Como é que faz o downgrade aí. Se eu ajudei vocês, deixa o like aí. Se inscreve, né? Pra mais vídeo. Deixa o comentário aí, dizendo se ficou alguma dúvida. Se funcionou ou não funcionou. É, e caso... Vocês querem ver algum tutorial de algum jogo, né? Enfim, eu acho que deu pra entender. É isso aí. Eu vou parar de enrolar aqui. E é isso aí, eu vou acabar aqui o vídeo logo. Senão não vai continuar o vídeo assim o dia inteiro. Bem, isso assim, aí, fui.